Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí, família, beleza? Eu sou o Diogo011. No vídeo de hoje, quero trocar uma ideia com vocês: que a Titan 160 2024 vai mudar de cor. E eu quero dar o meu palpite de qual vai ser as cores da Titan 2024. Eu dei o um palpite lá em 2023. E eu acertei aí praticamente 70% das cores né O pessoal aí também deixou nos comentários o palpite das cores Bastante gente acertou E é o seguinte, vou falar pra vocês no vídeo de hoje Quais são as cores que a Honda lançou da t 160 durante esses anos passados E como a Honda ela dificilmente traz uma grande novidade ela é bem previsível Nas cores das motos Então dá pra você saber Pelo menos Algumas cores que a moto vai ter Beleza? Eu vou querer que você deixe seu palpite aí Qual cor você acha que a Honda vai trazer Pra Titan 2024 Escreve aí seu palpite nos comentários E assim que lançar A Titã 2024 Aí você pode voltar aqui no vídeo E ver se você acertou ou não Fechou? É o seguinte família, vamos aí pelos, pelos anos, tá? Começando aí por 2019 2019 é, Eu tirei também uma Tita 160 0km Que era da cor azul Era um azul claro, azul perolizado E tinha, tinha essas três cores Azul, claro Cinza E vermelho Lá em 2019 Aí em 2020, a Honda tirou a Titã cinza e colocou a Titã azul escuro. Aí ficou as três cores, azul escuro, azul claro e vermelho. Em 2021 as cores se repetiram, foram exatamente as mesmas, porque era o ano que estava tudo fechado, estava lockdown. Aí continuou as mesmas cores, tá? A Honda nem modificou absolutamente nada na, na linha das motos dela em 2022. A Honda mudou, adicionou a cor dourada, tirou a cor azul da Titan 160. Que é uma coisa que deixou a gente bastante triste. Porque muita gente gosta da Titan, da cor azul, né? A Honda foi lá. E tirou, não, não existia mais em 2022. E lançou a cor dourada, que é uma cor que não teve boa aceitação pelo público, vendeu pouca. Ficou as três cores em 2022: é, dourada, vermelho, que é essa minha que estou andando aqui, e cinza. Agora em 2023 A Honda tirou a cor dourada Lançou aí a cor prata Aí ficou as três cores Vermelho Que é essa que eu estou andando aqui Cinza E prata Ou seja, família é, Como vocês podem ver aí De uma cor a gente já pode ter certeza Absoluta Que vai ter na Titan 2024 Que desses foi cinco anos que eu falei, né? De todos esses anos que eu falei pra você Sempre tem a Titã vermelha Então, a primeira cor aí que a gente pode colocar Que a Honda vai trazer na 160-2024 É a cor vermelha Isso é certeza, tá? Pode escrever que toda moto da Honda tem a cor vermelha Essa é a primeira cor é, Outra coisa Eu acredito que a Honda Ela Vai manter Essa cor prata Não acho que ela deve tirar agora Na 2024 Acho que ela deve manter pelo menos mais um, mais um ano Aí na, na linha da Titan E eu acredito que eles vão tirar A cor cinza O porquê Dentre esses anos aí, a cinza aparece sempre dois anos seguido, a Honda lança a cinza agora, depois no outro ano continua com a cinza e no terceiro ano ela tira a cinza e coloca outra cor. Como já teve a cor cinza é, em 2022 e 2023, eu acredito, acredito que eles vão tirar dessa vez a cor cinza e lançar a cor azul no lugar. Esse é meu palpite Vocês concordam comigo ou não? Fala aí Vocês acham que a Titan 160 2024 vai vir na cor azul E eu acho E por que eu acho que a Honda vai manter a cor prata? Como vocês podem ver Na Titan 2023 prata As abas da moto é da cor preta É diferente da 2023 Que é essa cor aqui é. Prata né Eu acho que a Honda vai trazer A moto As motos na verdade né Com as asinhas da cor preta Igual ela colocou Na Titan 2023 prata Apenas a, apenas a, a cor prata Tem as laterais preta e a Honda lançou também agora a Twister com as, com as abinhas pretas Mais um indício aí que a Honda é, pode vir com a Titan 2024 com as abinhas pretas, tá? É, esse é meu palpite, vai vir preto, as, as, as asinhas, ao invés de ser prata Vai vir preto, seria a moto, eu acho que até ficaria mais bonito, viu? O que vocês acham? Você imagina a Titan 160 aí, da cor vermelha, é, com as asinhas preta que é o que deveria já ter vindo desde a primeira vez, né? Porque prata com vermelho não combina tanto, preto ficaria bem mais chique, bem mais bonito. É, vai vir, eu acredito, a titã azul com as lateralzinhas preta e a prata vai continuar igual. Esse é meu palpite, família. Lembrando, se eu, acho, eu acho que a Honda deve mudar também o design dessas laterais, tá? eu acho que ela deve ficar menor, deve dar alguma mudada no design das, dessas abinhas, alguma modificação deve ter, modificação também nos adesivos, mas o meu palpite é esse, é a cor prata, azul e vermelho, escreve aí seu palpite, se você concorda comigo ou não, beleza? É, pelas Cores que a Honda vem lançado aí nos Nos últimos anos Muito provavelmente Vai vir uma, uma dessas cores As vermelhas já é 100% certeza, tá? Agora O que a gente tem que esperar para ver É as laterais, se vai mudar da cor prata para preto Que eu acredito que sim Que já veio aí na Twister 2023, já veio na Twister nova, né? E prata também já tá há dois anos igual não mudou nada da 2022 para 2023 é a mesma abinha então a Honda deve mexer nessa abinha também possivelmente mudar o design e a cor tá e a cor azul eu acredito que volte é, assim que a Honda lançar aí a tita Zona 2024 eu vou pegar ela mesmo sem dinheiro se não tiver dinheiro na hora para comprar a vista eu vou fazer o Vou parcelar, fazer consórcio Sei lá, vou inventar Vou dar meus pulos aí pra trazer a um modelinha novo pra vocês Beleza, família? Que o carro tá devagar aqui Bora que bora É isso aí, família Comenta aí Qual cor você acha que deve vir Fechou? Tamo junto aí, até o próximo vídeo